Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês os meus esmaltes. Eu tinha uma coleção, eu vou deixar linkado aqui nos cards, o meu vídeo antigo da minha coleção e tinha mais de 200 e poucos esmaltes. E com o passar dos anos eu fui reduzindo essa coleção e eu vou mostrar pra vocês o que, que eu tenho hoje, quais são os meus esmaltes. Esse ano eu quero comprar esmaltes novos, que faz muito tempo que eu não compro. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, sobre os produtos que eu tenho aqui junto para fazer as unhas e vamos lá. Eu vou tentar ir mostrando para vocês por marca, mas eu tenho muitos esmaltes variados de marcas que não tem nada a ver uma com a outra. Os primeiros esmaltes que eu vou mostrar para vocês é uma coleção da Hitz. Eu sou apaixonada por essa coleção. Era meu sonho de consumo. Se eu não me engano, em 2011, eles lançaram essa coleção naqueles vidrinhos antigos da Ritz. Eu não tenho nenhum pra mostrar pra vocês, mas eu vou botar a foto. Eles eram redondinhos, bem pequenininhos. Custavam muito caro, muito caro na época. E aí eu não, acabei não comprando, minha mãe não, jamais compraria um esmalte daquele valor por mim. Aí eu pedi de aniversário do ano passado o kit de esmaltes de glitter da Hits. Eu sou apaixonada por eles, eu uso em qualquer nail art que eu vou fazer, eu dou um jeito de colar eles, a minha última nail art com um deles eu vou postar no Instagram, eu acho que quando esse vídeo for ao ar ela já vai estar tá lá, então entra aqui no link na descrição pra tu ver a nail que eu fiz, e eles são incríveis, eu tenho Tóquio, que é um verde com glitter vermelho lindo, tenho o Barcelona, que é o que eu usei na nail art, que eu vou botar, vou botar no Instagram. O Toronto, que é um rosinha lilás, bem bonito. O Hong Kong, que é um laranja, que eu também amo. O Paris, que é um roxo escuro. Se eu não me engano, foi ele que eu usei no meu aniversário do ano passado. E Nova York, que é um dourado. Tudo a ver, né? E eles são lindos. Eu comprei o kit no site da própria Riz. E chegou super rápido, eu paguei frete, mas nada absurdo, o frete, se não me engano, foi R$16,00. E aqui na minha cidade eles custam muito mais caro do que na internet e não tem o kit completo, só consegue comprar separado. Eu já estou namorando outro kit deles, que é o kit de holográficos, muito em breve eu quero comprar, mas são meu xodozinho, meu amorzinho, Amo ter a cole... eu amo coleções completinhas, assim. Então eu vou comprar o de holográfico muito em breve. Ainda do grupo da Hitz, só que de uma outra marca deles, a Sadoca. Eu chamo de Sadoca, não sei se é assim se pronuncia o nome. Eu tenho alguns vidrinhos, eu amo essa marca. Esses esmaltes aqui, eu sei o preço de cabeça, eles custam 2 reais mais ou menos nas lojas de cabeleireiro aqui da cidade. E eu amo eles, eles são super bonitos, tem umas cores bem diferentonas, tipo um lilás, B, eu amo esse lilás que é o um Poser, eu tenho um verde água, que é o Equilíbrio, que eu acho ele lindo, um verde neon, que é o Sambou, e eu tenho três branquinhos, eu tenho dois do Leveza, eu tenho dois do Leveza, porque é o que eu uso para fazer unha branca, e um do Dahlia, que é, os, é o combinho da minha unha branca favorita São esses três esmaltes aqui, eu já postei lá no Instagram um IGTV sobre isso Então se tu quiser ver como é que eu faço a unha branca, o link tá aqui embaixo e esses três aqui são as cores mais diferentes da marca que eu tenho. Eles são bem pigmentadinhos, mas eles são bem líquidos. Então tem que ter um pouquinho de paciência para aplicar. E eu amo a durabilidade deles. É muito boa pro preço deles, né? Eles custam 2 reais e duram 5, 6 dias nas unhas. Então eu acho incrível. E eu amo eles. Com certeza eu, compro, eu quero comprar mais. Quero ter mais cores dessa coleção. Uma marca que eu tenho pouco comparado aos outros, mas que eu tenho gostado bastante, que com certeza é uma das marcas que eu vou investir mais esse ano, é a Dylos, eu tenho quatro esmaltes da Dylos, eu tenho o Festa Fantasia, e quando lançou foi hit, todo mundo queria, ter. faltou nas lojas, eu lembro de ver no Instagram que as pessoas brigavam pra conseguir comprar, que tinha fila de espera. E aí, um, alguns meses depois, eu comprei o meu também, e aí eu entendi, porque as pessoas vão amando tanto ele. Ele muda a cobertura de qualquer esmalte pra esse efeito bonito que ele tem. Então, fica uma cor diferente, dependendo da base que tu usa. E eu tenho também o Putz Grilla. E o Frentex, que são da coleção de Tydylos, é uma coleção que, além do esmalte, tem os delineadores da mesma cor. Eu não comprei os delineadores porque eu, na época, eu não usava, mas agora eu tô curiosa e talvez eu compre algumas cores pra testar. Eu quero tentar fazer uns delineados diferentes. E aí eu vou testar com certeza. Essas são as duas cores da coleção que eu tenho. Eles são um pouquinho aguadinhos, como eu falei dos da do esse aqui também é, mas o acabamento e a cor ficam muito bonita. E ele não fica aquela, aquele esmalte pesado, grosso na unha. Então, eu acho muito legal. Seguido, tem promoção deles na farmácia. Se tu comprar três, tu paga mais barato. E numa dessas promoções, eu comprei junto o Petit Gâteau. Que é um cinza mais quente, mais puxado para um marronzinho. Que... Eu tenho substituído o nude por ele para ficar um pouquinho diferente, não ficar sempre no nude. Eu tenho usado ele no lugar e eu tenho achado sensacional. Ele é super prático de aplicar, a cor pega super rápido e fica muito bonito, fica uma mão de mulher séria, de negócio, sabe? Então eu gosto bastante e às vezes eu apelo para ele. Meus dois esmaltes riquezas são dois esmaltes da Kiko, a Kiko é uma marca francesa, ela é produzida na França e os meus vieram da Itália, vieram direto da Itália, meu ex-chefe trouxe para mim de presente, e eu ganhei um verde, um verde água e um azul e lindo, o efeito dele fica incrível, e eu já usei bastante, ele, o azul ele é um pouco difícil de construir, tu precisa usar uma base branca para ele ficar com um efeito bonito, mas o verdinho é super usável, super fácil, e os dois são muito bonitos, muito mesmo. Eu tenho muito dó de usar porque eles são bem chiquinhos, ó, o tamanho, mas até que eles estão durando bem. Vamos seguir nos esmaltes importados, tem dois esmaltes que eu nunca usei e eu só vou usar o dia que tiver uma festa, alguma coisa assim, porque... Não tem por que usar eles fora este momento Eu tenho dois esmaltes da Glow in the Dark Eles vieram de Orlando A minha prima trouxe pra mim Só que como eu não tenho luz negra Eu não tenho onde usar com luz negra Eu acabei nem testando Porque eu não tenho como ver se é real Mas eles prometem brilhar na luz negra Então estou guardando para um momento Em que eu tenha uma lâmpada pra testar E eu tenho o roxo e o laranja Só... Eles são bem pequitinhos Comparado ao tamanho da minha mão E eles ficam assim empilhadinhos então eles ocupam bem pouquinho espaço Ficam aqui no cantinho esperando o momento de ser usado Outros três esmaltes que vieram de Orlando também São esses aqui Eu tenho esse que é o Pure Eyes Ele é o 278 Ele é um verde água que eu tenho muito medo de usar Porque eu tenho medo que ele manche a unha Então eu não usei ainda Ele tá um pouco decantado, tem que balançar Mas ele ainda tá novinho, eu nunca nem abri então dá para usar tranquilo, só realmente tem medo que ele manche, porque normalmente essa cor mancha muito a unha. Então eu tô esperando ter coragem de usar, mas eu acho ele lindo, eu amo esse tom de verde. Outro é o Salon Perfect, ele veio um pouco vazado, então ele já veio um pouquinho mais vazio. E eu tenho, uso muito para fazer nail art, então é um esmalte flocado. Ele é cheio de pedacinhos verdes, azuis e amarelo que deixam uma cor meio esverdeada. E eu acho ele lindo, o meu tá quase acabando já de tanto que eu usei pra fazer nail art. E também que eu acho que ele tem uma secadinha. Mas eu sigo guardando aqui, vai que mora. eu precise dele de novo, ele já me salvou muitas vezes. O último importadinho é o Simple Color, o meu é na cor Dream On, 113. E ele é um roxinho parecido com esse que eu estou usando hoje. Mas ele, esse aqui é um pouquinho mais líquido. Ele dá um, meio, um efeito um pouco mais gel na unha. Não fica uma cor bem cremosa. Mas eu acho ele muito bonito. Um esmalte filho único de mãe solteira que eu tenho, que eu amo, é o Milani. Esse aqui é o Ray Tux. Ele é um preto com liters prata. Ele tem um efeito meio sand, assim, tipo, como se fosse uma areinha. E eu acho ele lindo, maravilhoso, por cima de um esmalte preto fica incrível. Eu uso muito pouco porque eu não quero que acabe. Esse que eu comprei de uma colega minha da faculdade, ela assinava uma caixinha de esmaltes, aí ela me vendeu, não sei nem onde que eu encontro de esmalte desse daqui. tenho guardado e usado, assim, só em momentos muito especiais. Esse aqui é um esmalte que veio numa Glambox, que é o Morgan Taylor. Eu não descobri qual é o nome da cor, mas também eu não pesquisei muito. E eu já usei, mas a cor é muito bonita e ele tem a Morgan Taylor. A marca tem uma proposta de os esmaltes serem de alta durabilidade, terem um efeito gel. Então, é cheio de tecnologia e eu com certeza vou usar mais vezes. Eu amei a cor, o acabamento, muito lindo. Outra marca que foi febre há muitos anos atrás é a DNA Italy, eles ainda funcionam, ainda são uma gigante, mas hoje em dia eu já não vejo mais tanto apelo dos esmaltes deles, eles também têm uma linha muito grande de cuidados com as unhas, eu já testei a base de unhas deles, não me dei muito bem com ela, mas os esmaltes são maravilhosos, eu tenho o... Titanium, que é um glitter 3D, um, o Silver, que também é um glitter 3D, e o Joy, que é um esmalte cromado. Mas eu sou apaixonada pelo Joy, é um da, dos meus esmaltes metálicos mais lindos, e esses glitters salvam a vida de esmaltes que estão com aquele acabamento em meia boca. Aí eu jogo um desses glitters por cima e muda a vida, vira outro esmalte, fica muito bonito, muito brilhoso. Eu... Com certeza eu vou comprar mais cores desses 3D. E o cromado, amor da vida, ele decanta bastante, então antes de usar tem que ficar um tempão balançando. Mas dura muito e fica muito bonito na unha. Uma marca que deu um boom esses últimos tempos, esses últimos anos, é a Vult. Eu tenho três esmaltes deles, eu tenho o Vinhedo, que é um, uma cor vinho, que pra mim combina total com o inverno, é a minha cor favorita do inverno. tenho o Partiu Balada, que é um perolado, foi meu primeiro esmalte da marca. E tá assim, no fim do fim, que eu uso demais esse esmalte. E o boneca de pano, que também é uma cor que eu uso muito, deve estar tá só o restinho. E eles são incríveis, o aplicador da Routy é maravilhoso. A fórmula deles também é muito boa. Ela pigmenta a unha, não fica aquele monte de falhinha. Se tu passar uma camada só, ela já cobre tudinho. então é uma que vale 100% do valor que ela tem. Não é tão baratinho, custa R$ reais um vidrinho, eu acho, mas com certeza vale a pena do que comprar um esmalte um pouco mais barato que vai te custar mais tempo para conseguir aplicar quem assistiu o meu vídeo antigo do tour dos esmaltes vai ver que eu tinha muito esmalte da Impala muito, muito, muito esmalte da Impala e hoje Impala se reduz a isso na minha caixinha eu tenho 4, 5, 6, 7 esmaltes da Impala só eu tenho alguns da coleção Lollipop eu tenho o merengue suíço o geleia de frutas e o sorvete de céu azul, que são três cor, cores pastel, coisa mais linda. Um azulzinho, um verde, um rosa, que é os que eu mais usei para fazer nail art nos últimos tempos. Aí eu tenho dois nudes, um que é da coleção das bailarinas e um que é do elemental. Esse aqui é o brilho infinito, ele tem um brilho meio metalizado, assim, que eu acho muito bonito. E o... Meu, da, meu nude é o tutu É o nude que eu achei que ia combinar mais Com a minha mão, com, a minha, com o meu tom de pele E ele acabou ficando um pouquinho rosado demais Eu tenho o fundo da pele um pouquinho mais amarelo Então não casou 100% Mas eu usei até o finalzinho Tá só isso aqui, eu acho que nem sai mais Daqui de dentro E o, met, o meu metalizado eu queria muito Muito, muito, comprar outro Porque ele salva a vida Aquele dia que tu não tá afim de pintar a unha Mas que tu não quer ficar com a unha sem esmalte Porque ela tá meio amarelada, assim, tá meio estranha Passa esse daqui e fica lindo Tu leva cinco segundos para passar porque esmalte metalizado é muito bom para momentos de preguiça ele seca muito rápido também e esse que salvava a minha vida então talvez eu vou procurar outro que vai ser difícil ver sem ele as outras duas cores que não são de coleção nenhuma, que eu não tenho a coleção aqui. É o Chorei de Rir, que é dessa coleção dos, dos esmalte com. E o Impala Paraíso Exótico eu tenho Pina Colada, que é um laranja lindo, lindo, lindo. Pena que meu tá no finzinho. Todos os meus da Impala estão no finzinho. Um esmalte que eu não conhecia, que me foi apresentado, é a Mi que é a marca de esmaltes da polishop Eu tenho. O Energy Orange e o Ice, que é um branquinho e um laranja. O mais legal desses esmaltes da Polishop é que eles têm um acabamento meio emborrachado. Então, por exemplo, tu acabou de pintar, ele já tá quase sequinho, mas tu dá uma esbarradinha. Ele dá uma marcadinha, mas conforme ele vai secando, ela vai uniformizando de novo. Eu não sei por que, que isso acontece, eu não sei explicar esse efeito, mas é sensacional. Ele é até um pouquinho difícil de aplicar por causa dessa textura diferente que ele tem. Mas quando seca, fica lindo Lindo nas unhas e eu amei as cores que eu consegui. Eu ganhei eles de presente então foi uma surpresa muito boa. Meu único esmalte da Maybelline é o da linha Bleached Neons. Esse aqui é o. Qual que era o nome dele? Tropink. Eu lembro que eu cheguei a fazer um post sobre ele no blog há é muitos anos atrás quando eu comprei e a minha única reclamação dos esmaltes da Maybelline é que a parte da rosca aqui é muito grande, então o esmalte se tu não enroscar tudo, ele não chega até o final para pegar o esmalte, tu tem que ficar virando vidro ou usar outro, outro pincel para conseguir chegar bem no fundinho, mas é só esse problema, a cor é linda, o acabamento é bonito, ele tem uma textura muito boa, seca muito rápido, fica dura bastante na unha, só a embalagem que dificulta um pouco a vida e não é muito barato também então, eu só tenho esse. Outra marca que eu tinha bastante, que povoava bastante a minha coleção e hoje tá bem reduzidinha, é a Top Beauty. Faz bastante tempo que eu não vejo nada deles, então acabou que eu também não comprei mais esmaltes deles, porque não tem muitos lugares, não é tão fácil de encontrar quanto as outras marcas. Eu tenho aqui cinco ainda remanescentes daquela época, que é o Shopping o spa que foi a cor do ano se não me engano de dois anos atrás talvez que eu cheguei a fazer post sobre isso o cobertor de orelha o flor de jacarandá que já é o meu terceiro vidrinho dessa cor de tanto que eu amo ela E o Justiceira, que era dessa coleção Operação Codinome e são esses os esmaltes que eu tenho o ponto positivo da Top Beauty é que por mais que sejam esmaltes pequenininhos, baratinhos eles têm uma gama infinita de cores muita, tinha muita cor, agora não sei como ainda, como é que tá e eles são muito bons, a qualidade do esmalte deles é muito boa e são esmaltes que eu encontrava em balaio na praia, então a gente ia em promoção tinha vários para escolher um balaio um gigante, mas sempre valia a pena, as cores sempre vinham muito bonitas e entregavam bastante cor, acabamento, infelizmente agora eu só tenho esses, os outros eu já terminei com eles e quero comprar mais. Uma coisa que eu acho engraçadíssima dos esmaltes da Top Beauty é que a tampinha vai amarelando com o tempo, ela vai ficando amareladinha, de resto ele continua funcionando, continua super bom, só a tampinha que fica meio zoada. Eu acho que essa é a marca que eu mais tenho vidrinhos, que é a Jekti. Eu tenho muitos, eu tenho 5, 9 esmaltes deles. Eu sou apaixonada pelo, pela qualidade, pelo acabamento, pela cor dos esmaltes, eles pigmentam super bem, pintam super rápido, secam rápido, duram muito tempo, e eu tenho muitos deles, muito, muito, muito, queria ter mais, inclusive, mas aqui é, é mais difícil de comprar, né, só tem na revistinha, então é mais difícil de conseguir, eu tenho o La Paz, que foi durante muito tempo o meu nude favorito da vida, foi só o que eu usei, ele nem sai mais daqui de dentro, não sei porque eu tô guardando o vidrinho, eu tenho o Veneza, que é outro esmalte que eu usei muito, é então, um lilazinho e ele já está acabado. Eu também não sei porque que eu estou guardando esse vídeo, vai servir para fazer a limpa nos esmaltes. Eu tenho o Califórnia, que foi um dos primeiros esmaltes da Aviva Jekiti que eu ganhei. Que é um rosa neon, pincão bem forte. Os meus três vermelhos que eu mais amo são da Aviva Jekiti, são esses aqui. É o Tóquio, o Kyoto e o New York Big Apple. Esse aqui, ele é cintilante, ele tem a tampinha diferente. E ele tem um brilho dourado lindo, ele é sensacional. Eu amo esse esmalte. E eu tô bem triste porque eles estão acabando o... Um só que eu já nem tem mais quase dá para ver aqui do lado que já tá bem vaziozinho também é outro que vai abandonar minha caixinha porque acabou mas os dois aqui ainda seguem firmes e eu sou apaixonada aí para terminar os da Jiquiti eu tenho esses três que são três tons de rosa roxinho esse aqui é o Ipanema e é o Paris um rosinha clarinho e Rosa mais escuro é o Acapulco. Eu acho que essa cor combina muito com a minha mão. Eu gosto bastante. E esse aqui é um rosinha bem clarinho. Bem pro dia que a gente não quer usar nada. Muito cheguei. Mas ele cumpre super bem. Ele tá bem cheio. Porque eu uso muito pouco. Tem poucos dias que eu não quero usar nada. Muito cheguei. E esse roxinho também é um pouco mais claro que o que eu tô usando hoje. Então são meus mais três esmaltes da Jekiti. Da mesma época daquele vídeo que eu fiz lá atrás. Do Tour dos Esmaltes. Eu tenho aqui ainda meus dois esmaltes na Colorama da de Antonelli eu tenho o treino puxado e o dia de folga treino puxado e dia de folga eles são os dois cremosos mas esse aqui ele tem um brilho metalizado assim, muito bonito e eu gosto bastante deles do acabamento da, da cor só me incomoda um pouquinho que esse metalizado ele fica com uns rastrinhos assim do pincel, mas é um negócio que tem que estar tá na vibe de usar esse estilo de esmalte pra não te incomodar por isso que ele tá bem cheinho ainda, ele tá aqui assim e o azul eu gosto bastante, eu tenho um um negócio com esmalte azul, porque eu uso muito, mas esse aqui é um dos que eu usei menos, talvez porque eu tivesse muitas outras opções e que estavam mais sendo faladas no momento do que os esmaltes da Colorama. Da Colorama agora eu só tenho esses dois. Eu tenho os meus esmaltes amorzinhos da minha vida, da Latica. Tenho o Daisy Feeling e o Flower, Cactus Flower. Ele é esse aqui é o meu nude da vida do momento, é o único nude que eu tô usando, porque é o que tá mais cheio daqui. E esse é uma cor quase... Parece a que eu tô na unha hoje Ela é mais puxada pra um vinho Eu acho ela linda demais Eles são incríveis Tem aplicadores maravilhosos Tem uma textura incrível Pigmentam super bem Duram bastante Valem com certeza o valor deles E fazem parte da minha coleção aqui É uma marca que eu quero comprar mais esmaltes Eu quero comprar as coleçõezinhas direitinho Porque sempre entrega um esmalte incrível Uma unha maravilhosa tenho um W-Color que é o Hollywood Boulevard que é o Just Stars. Fiquei muito arrependida de não ter comprado o resto dessa coleção, porque quando ele chegou, e eu provei, ele é maravilhoso. O esmalte mais lindo que eu já usei na minha vida. Mas a coleção saiu de linha, então eu só tenho esse. E eu tenho o Bahamas, que é um esmalte cremoso também, da cor que foi há uns anos atrás, a cor do ano. Eu comprei só para isso, só porque era a cor do ano. E eu acho ele lindo. A qualidade de do, da Beauty Color é bem boa. Eu não tinha zero expectativa pra eles. Eu nunca tinha usado nada até comprar o, esse metalizado. E eu amei muito. Queria muito ter comprado da coleção, de verdade. Cheguei a procurar, mas já tava esgotada. Aí eu tenho o meu único da Estúdio 35. Que é o Amo Champagne. Ele é um meio douradinho, um dourado mais envelhecido, e ele deixa qualquer esmalte lindo quando passado por cima, ele tem esse fundinho mais coloridinho, mais furta-cor, então fica bem bonito, e eu já usei muito, muito, muito. Ele é bem chiquinho na mão, Eu quando eu vi as fotos no Instagram deles eu achava que ele era maior, mas eu amei ele. Eu tenho o The Range da Y&C. Eu não esse aqui é, eu não me lembro qual o, a marca que é a dona dessa linha de esmalte. Eu sei que essa sigla pertence a alguém, eu não lembro quem é. e eu comprei, há muitos anos, é um verde bem escuro, bem clássico, eu uso ele muito quando eu quero usar uma unha mais escura, que não seja preto. E ele tem um aplicador gigante, ele... só que ele é muito grosso. Esse esmalte, ele é muito, muito grosso. Ele é assim desde que ele chegou. Então, não é porque tá velho, nem nada disso. Mas ele é dificinho de aplicar, assim. Ele dá uma emplastada na unha se tu não for bem rápida. Mas a cor é linda, dura muito. E só é meio carinho. Não é um esmalte, assim, que eu compraria a qualquer momento. Tenho um... Da Sadoca, mas de uma linha diferente. Esse aqui é o Surpreenda. E eu não sei por que esse aqui é diferente desse. Se é da mesma marca. Ó, Eu nem tinha reparado que eles são da mesma marca. Agora que eu me liguei. E ele é um vermelho também. Ele é bem parecido com o... Da, da Jekiti, com o New York. Só que esse é um pouco mais claro. E esse é um pouco mais escuro. Mas o brilho, o fundo é bem parecido. É quase a mesma coisa. E eu sou apaixonada por ele. Ele também é um pouco mais grossinho, mas ele não é difícil de aplicar. Ele cobre super bem a unha, então não precisa nem passar duas vezes. Pode passar uma só que vai ficar lindo. Tenho um da Anitta, que é o Cabernet. Ele é um tom de vinho também, que eu acho que vai ficar incrível pro inverno. Eu não sei, eu tenho essa coisa de que tem cor de verão e cor de inverno. Eu ganhei ele de aniversário, então eu só usei pra testar ali rapidinho, ver como é que era a cor. Ainda não testei ele de verdade, mas quando eu testar eu conto pra vocês um glitter que, isso aqui foi uma saga eu queria muito um esmalte de glitter, que fosse bem concentrado pra fazer nail art e a gente rodou Porto Alegre pra achar esse esmalte, e aí finalmente eu achei esse ele é da marca Pantera é um esmalte de alta pigmentação com ponta fina, e realmente a ponta dele é bem fininha, então dá pra fazer traço bem tranquilo, assim fica bem bonito, e esse aqui é o Dourado, o nome da cor é Dourado eu não conhecia essa marca, eu acho que é uma marca artesanal, mas ainda Dependente, porque até o adesivinho aqui é, é bem feito em casa E eu amei, eu quero outras cores De glitter já para fazer unha Porque colar o glitter em si na unha Dá um trabalhão, suja tudo Isso aqui é muito mais prático Aí uma marca que não existe mais E eu não entendo por que não existe Que eu amava e ela era sensacional É a Jade, esse aqui é o Magia Ele era uma edição limitada Da linha de holográfico E a Jade era uma marca que tinha os melhores Os holográficos mais lindos E eu fui pesquisar esses e a marca parou de funcionar há uns 3 anos atrás Então eu fiquei bem chateada Porque eu tinha esperanças de que eu ia comprar mais esmaltes holográficos da marca Então não vou poder E guardo esse aqui como recordação Porque a marca nem existe mais O último esmalte Que também foi um dos últimos que chegou aqui em casa Porque ele veio na Glambox É o Adoro da Haskell, é o meu único esmalte da Haskell, é o que eu tô usando agora. É o que eu usei para pintar as unhas essa última vez. E ele é muito bonitinho, ele é super levinho, é uma, um, a textura do esmalte é muito levinha, mas pigmenta super bem e com certeza eu vou usar muito porque eu amo essa cor. E quero outras cores da marca porque foi uma grata surpresa, eu não tava esperando que fosse tão bom. Aí, aqui no cantinho, se não bastasse tudo isso de esmalte, eu ainda tenho uma caixinha que eu boto algumas coisinhas de unha, assim, pra enfeitar e tudo mais. Então, eu tenho essa caneta, que é 3 em 1, que ela tem um esmalte, e aqui, se eu não me engano, ela tem uma ponteira diferentona. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, aqui ela tem um esmalte, aqui ela tem uma ponta fina, aqui embaixo ela tem o um glitterzinho pra tu fazer uma nail art completa só usando ela acho ela muito legal, usei para fazer um teste em um vídeo, não sei se esse vídeo chegou a ser postado, mas testei, esse aqui é na cor Cherry e ele também é importado, é da Sassy veio também de Orlando, então não sei se vende aqui, eu acho que não, porque eu nunca vi. Na caixinha também eu tenho um kit de glitter comum, glitter, glitter escolar, eu comprei numa dessas lojinhas de tudo por 10 reais e eu uso eles para colar na unha quando eu quero fazer uma unha com glitter, dá uma sujeira, vira uma mas funciona e depois que seca fica lindo, bem brilhoso. Só é bem difícil de tirar também. Na época em que era normal fazer unhas de pelúcia, eu tenho uma pelúcia preta nunca usada, que eu guardo aqui para se eu precisar. Eu não sei nem como é que cola isso aqui na unha, na época eu acho que colavam com cola de unha postiça Eu não tenho cola de unha postiça porque eu não uso unha postiça Mas o flocado tá aqui, vai que um dia Tenho também umas tampinhas, quando eu peço para entrega e vem o molho eu, guardo, eu lavo a tampinha e guardo Porque eu uso como base para botar os esmaltes para fazer nail art Então tem uma aqui que já tá usadíssima E tem algumas aqui de reserva para caso eu precise eu já deixo aqui, tem uma esponjinha de maquiagem que eu uso para colar glitter, ela tá até suja de glitter aqui quando o glitter tá muito espaçadinho, quando não tá pegando muito na unha, eu pinto aqui e colo ele na unha aí fica bem concentrado, bem bonito, tenho um bastidorzinho com alguns apliques de unha eu uso isso muito pouco, porque isso aqui cai e fica prendendo no cabelo mas é bonitinho pra foto, então às vezes eu uso. Tenho mais um liter aqui rosa separado, porque nesse kitzinho aqui não tem rosa. Aí eu tenho um glitter rosa separadinho. Tem um removedor de esmalte, um lencinho da Rica. O cheiro dele não é o melhor, eu já testei outros que tinham um cheirinho melhor. E o da Oceane, eu acho, esse aqui tem meio que um cheirinho de química, o da Oceane tinha cheirinho de rosas. Mas tá aqui, funciona super bem pra tirar esmalte naqueles né? dias que tá com preguiça ou que não, quer, não tem mais acetona. Aí quebra um super galho, ele fica aqui dentro por isso. Aqui também eu tenho o Velox, que é um removedor de cutículas, eu uso ele muito pouco. E é uma alternativa para quem não quer mais tirar cutícula com alicate, como eu não tiro. Então, de vez em quando, quando tem alguma pelezinha que está muito incomodando, eu passo ele. E tenho aqui também os restinhos de adesivos de unha, faz muito tempo que eu não colo adesivo. Então, eu tenho um ades... dois adesivinhos azuis, e é dessa marca estilo rosa. Tem dois azuizinhos, eles são com texturinhas. Tem um de joaninha, que sobrou. E tem algumas joias de unha, da marca Sol. Então eu tenho essa branquinha, tenho essa com azul, e essa aqui furta-cor linda, que eu tô apaixonada por ela. Não usei ainda porque eu fico pensando que eu vou usar, aí eu vou lavar a louça, eu vou lavar o cabelo e eu vou arrancar uma delas e eu vou ficar muito chateada. Cada três custa 10 reais nessas lojinhas de tudo por 10 e essa daqui eu comprei na internet, então se vocês pesquisarem estilo rosa, vocês encontram o Instagram deles e tem outros, outros desenhos, tem uma infinidade de estampas. E é isso, eu tô soterrada por esmalte aqui porque eu fui tirando da caixa e deixando no meu colo, então agora eu vou ter que botar tudo de volta pra conseguir levantar daqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a minha coleção, de acompanhar aí o que sobrou de, sei lá, eu quantos anos atrás que eu fiz o último vídeo. E se vocês quiserem ver algum desses esmaltes aqui aplicado na unha, me segue lá no Instagram que eu vou postar foto de quase todos eles. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!